Engenharia Civil é um, um dos cursos que tem uh, crescido muito nos últimos anos uh, devido a esse uh, a expansão do, do, do país né, em termos de infraestrutura e dentro do curso de Engenharia Civil da FCG, acho que o aluno vai conseguir uh, ter esses conhecimentos básicos para contribuir né, na evolução do nosso país e, e, basicamente, qualquer uma das áreas que ele escolher, né, seja a área de construção, de estruturas... Uh, de saneamento ou, ou rodovias, por exemplo, ele vai conseguir ser se, uh, se, se inserido no mercado de trabalho. Acredito que foi uma coisa que me, algum sentimento que me acompanhou desde pequena, porque eu sempre tive essa vontade de brincar com Lego, alguma coisa de construir. O principal diferencial da FSG Uh, é a, a, a quantidade de professores do curso de Engenharia Civil que trabalham uh, e, e, e são profissionais de Engenharia Civil. Então eles conseguem levar para os alunos uh, muitas experiências uh, externas, né? experiências do mundo profissional para o mundo acadêmico e conseguem fazer uh, esse, uh, essa transferência de conhecimento de uma forma mais prática, uma forma mais objetiva estrutura é tudo pertinho, é fácil de chegar, qualquer coisa tem uma cantina ali, outra aqui, a sala é tudo uma perto da outra, então eu me sinto bem, eu me sinto confortável, não me sinto presa em um local isolado, eu me sinto muito bem aqui. nosso próprio desempenho, a nossa vontade, acaba tornando tudo muito especial. Então eu estou adorando, eu estou recebendo de volta toda a minha dedicação em questão de contato com professores, os colegas, ajuda, as próprias monitorias eu acho muito especial. Eu, o curso está realmente esperando as minhas expectativas. Quem está disposto a estudar, quem está disposto a a seguir e ser um engenheiro civil ou uma engenheira tem que continuar, tem que acreditar, tem que estudar. Então dizem que é difícil porque é, então tem, depende muito da pessoa, então se a pessoa está disposta, tem vontade, vem para a FSG fazer engenharia civil que é muito bom.